salvando um piloto, e estou fazendo esse vídeo aqui, falando desse vídeo sobre a coisa que... sobre a última coisa que aconteceu na temporada do Campeonato JJR Kart, na categoria light Corrida onde eu gravei, usei um capacete prestado do meu amigo Alex Sanz, né, que, que, ele, que tinha uma GoPro, uma câmera GoPro, muito top a câmera, onde finalmente deu para gravar eu correndo o caminho, o volante, o pedal. Depois eu vou ver se consigo ganhar um dinheiro para comprar uma dessa, que é uma câmera muito top. E onde eu gravava com a minha câmera de 1080p, né? A área dela de visão é pequena se comparar com a GoPro. Daí, vou deixar vocês assistindo um vídeo. E finalmente, graças a Deus, depois de, chegar, depois de começar a no kart, parando no hospital, depois... De depois de terminar uma, consegui, depois disso, terminar uma corrida, consegui terminar uma corrida, depois consegui sair tá em sétimo, depois consegui três, por três vezes consecutivas em quinto lugar. Agora, na última corrida, terminei em quarto lugar, finalmente, graças a Deus. E olha o meu esforço também. É, bati o carro, com certeza, bati o carro, bati o carro, com certeza que o carro estava mais ou menos, eu também, né? Mas lutei e consegui chegar em quarto lugar. Todo 5 pessoas, foram 5 pessoas que pilotaram né, pilotaram, tudo bem, 5 pessoas, mas é porque o campeonato não é tão grande, assim, não é tão grande de expressão, ainda, mas vai ser, mas já é um bom resultado que eu consegui construir, e logo, logo para 2018, vou, vou fazer curso de kart, vou, com quem, com quem eu vou fazer curso de kart eu não vou falar, é surpresa, vou em busca de mais patrocínios, e isso vai melhorar. Logo, logo estou chegando em terceiro, logo, logo estou chegando em segundo, logo logo estou vencendo corrida e vencendo o campeonato. É assim, de onde, de onde eu estava, que era lá embaixo do em jogo, de nem encostar no um kart para um quarto lugar, já é um, um ótimo resultado. Agradeço aos patrocinadores, né? A Auto que está me patrocinando, está em Pneus, e a Frontier Bikes e Motos por acreditar em mim agora no começo que melhor e por estarem me patrocinando. E se 2018 continua Se você é empresa que está me vendo agora Nesse momento, comerciante, empresa Puder me patrocinar no indoor Eu vou agradecer Vocês me patrocinam dão o dinheiro da competição Da corrida, no mês que São 10 coisas no ano E em troca divulgo vocês No Facebook, Twitter, Instagram Em várias redes sociais E também boto A marca de vocês no meu macacão costurado E também Pego o selo de vocês, uma figurinha de vocês e coloca como um capacete porque meu capacete é rosa mas dá pra botar dá pra botar o, a, logo, a logo da empresa de vocês é por isso que ainda peço patrocino o kart indoor uh, o pro kart profissional, se você já consegue ver o potencial em mim peço que me patrocine no, no kart profissional para comprar o kart da escuderia Daniel Kart que custa 25 mil reais mas a manutenção é de 160 reais 160 mil reais, né, por ano. Só que, não precisa, se vocês não conseguirem dar uns 160 mil reais, 100 mil reais já vai, ser, já vai estar de bom tamanho para poder a gente correr por um ano naquela escuderia para poder a escuderia nos levar lá o Mundial do WSK, lá na Europa. Pra lá eu ganhar o Mundial, chegar entre os três primeiros e crescer. Crescer lá, em, lá na Europa, entendeu? Pra para grandes, grandes empresas do automobilismo ficarem de olho em mim, porque se você vai para o WSK e chega entre os primeiros lugares, as academias, as grandes escuderias como Renault, McLaren, Ferrari já ficam de olho em você. Pode até não pegar você ali no momento para a academia deles, mas ele já, você já fica com um currículo grande também. E futuramente também vou estar indo atrás de patrocínios um, também para um teste de Fórmula Ford nos Estados Unidos. E tem muita coisa que vai acontecer em 2018. Esse é só começo. Então, galera, vou deixar vocês com o um vídeo da corrida. Daí, e que se... E que... E que sirva de lição, né? Que pra Deus não que, Não, que posse todas as coisas naquilo que me fortalece. Comecei em ruim, enjoando, e agora eu tô em quarto lugar. Ano que vem tô ganhando... Tô ganhando corridas e tô ganhando campeonatos. E... Se você, a empresa, puder patrocinar... Quiser me patrocinar, puder me patrocinar, eu vou agradecer de coração e eu vou divulgar vocês e por onde eu passar. Beleza, galera? Então fiquem com o vídeo. Ah, deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal para receber mais atualizações de vídeos meus e me siga nas redes sociais: Instagram, Twitter e página no Facebook. Twitter é twittercom Felipe Salvino, Instagram, Instagram.com.br Felipe Salvino e facebook, facebook.com.br Pilot então galera vamos, bora pro vídeo? ah, bora pro vídeo? tá aí então galera, pra mostrar pra vocês que não é mentira o que eu tô falando aqui está a minha coleção de troféus Só, é, falando de novo, no KBR não consegui terminar a temporada no KBR porque não tive dinheiro suficiente nem meu pai, nem tinha patrocínios na época pra terminar de 44 pilotos na categoria Novatos 2 eu cheguei em 38º. Agora no JJ Recard no segundo semestre eu consegui ter dinheiro para poder correr e juntei patrocínios graças a Deus. Daí eu consegui correr e de 10 pessoas que participaram no JJ Recard terminei em quinto lugar no campeonato. E aqui começou minha evolução. Aqui o primeiro primeiro troféu Copa JJ Recard. Segunda etapa Light quinto lugar. Meu primeiro pódio, onde eu levantei a bandeira do Brasil. E vou levantar de novo quando vencer uma corrida. Aqui isso foi em cartório do Mogi das Cruzes, maio de 2017 Aqui, terceira etapa do, da Copa jj Card, Foi em 11 de junho de 2017, no cartório do Mogi das Cruzes, Mogi Kart Último lugar, dessa vez não tive tanta sorte Isso foi em, em junho Agora, daí eu fiquei em agosto e setembro sem correr, porque eu estava sem dinheiro Aí quando eu fui atrás de patrocínio eu voltei a correr em outubro que foi a sétima etapa. Do Cartódromo Mogi das Cruzes. São Paulo, 8 de outubro de 2017. Quinto lugar. E e último lugar também. né? Porque dessa vez só correram cinco pessoas. No campeonato foram saindo pessoas. Agora aqui. Na, na oitava etapa. Copa JJ Ricard aqui. Na traseira, na frente, na dianteira. Quinto lugar, Light. É o Cartódromo Mogi das Cruzes, 2 de novembro de 2017. Quinto lugar. Dessa vez... Fiquei em último também, porque, porque eu não consegui treinar bem e também só tinha pessoas, cinco pessoas correndo. E agora, em, deze em dezembro, cartódromo, hoje das cruzes, São Paulo, 10 de dezembro de 2017, Copa JJ Recate, quarto lugar. Pra fechar o ano chave de ouro com crescimento. Então galera, é, é isso. Um, comecei de ano, depois fui chegando em sétimo lugar, depois fui em chegando em quinto, último, quinto e agora quarto lugar. Ano que vem vou estar 100% melhorado, porque vou fazer curso de kart, vou fazer academia também. E vocês vão me ver chegando em terceiro, segundo, primeiro, ganhando, ganhando corridas e ganhando campeonatos. Porque é para que eu continue mantendo esse sonho de chegar no automobilismo profissional. Mas não só aqui no Brasil, mas principalmente lá fora, para pilotar um Fórmula um dia. E eu trazer títulos pra vocês Tudo bem galerinha? Então agora sim Fiquem com o vídeo da corrida do JJ Kart E a gente se vê no próximo vídeo Então como com é o certo a fazer? Coloca o calcanhar no assoalho Se você não precisa no de baixo O que você vai fazendo? Você está o pé direto Você não está tirando o pé nas curvas E agora não tenta fazer é correr, você é pra tu, direto que é correndo O seu prato sujo ó Manera nós duas três, primeira volta aí pra limpar esse pneu aí que você vai só rodar no começo aí É abrir mais, ó Já não. Tá por último Não tenta arregaçar no começo não vai rodar com esse não pneu aí Deixa aí. limpar primeiro Faz umas uhum. três e volta tá pra limpar uhum. E faz, faz, faz devagar uhum. aqui, tá direto, ó E faz apoiando qualquer era aqui, ó aqui. Nossa, Tá muito na frente, tá não, é não? Olha só Tira a mofada, tira a é né? só sim Oi, pode descer lá pro quarto. Eu aqui? É. É, ali aqui. Eu sou, eu, eu sou eu. o quarto. Passou para o último ano? Né, porque ele trocou. Quer que eu saia do quarto para você entrou, tá? Não direito. Suja. Dá umas três voltas mais sossegadas sem correr. Você tem que apoiar o foco no soalho, senão você vai piso. Tenta você não tem assim, Tem que abrir mais aqui, ó. Abre aqui perto da E faz mais devagar. É. É. Acelera só depois que você passou da curva aqui, ó. Certo. Mas essa tá vira. Assim, não, vem por fora, já. vira mais ou menos aqui, ó. Faz é mais suave. Aí você acelera ali. No... Esse período ali você já volta sem pisar fundo se você pisar com calcanhar, você vai pisando suave se você está pisando pé inteiro, está tirando direto Ei, pode voltar para gravar até aqui em cima, Vou dar um tchau aí pra galera. Hein?